Olá pessoal, você sabe utilizar a calculadora científica? Hoje nós vamos aprender como que é possível memorizar valores na calculadora científica para nós conseguirmos fazer a soma de quadrados das análises de de uma forma muito fácil. É, para quem não sabe utilizar a calculadora é uma boa oportunidade. Então vamos lá! Então pessoal, para essa aula aqui nós vamos considerar esta aula 6A, onde a gente aprendeu a fazer uma análise de variância para o DIC bem é, então se vocês quiserem saber detalhes aí sobre o experimento sobre outras coisas aí da análise dá uma olhadinha nessa aula é, então vamos lá é, nesse slide aqui né, vou adiantar o nosso objetivo é só saber como que a gente faz as nossas continhas aqui na calculadora é, para nós chegarmos na soma de quadrados de tratamento a gente falou que é necessário ter o total de cada um desses tratamentos então a gente precisa armazenar na memória do calculador esses valores. Então a gente vai ver em molde, vou apertar o número 2 e nós vamos conseguir então armazenar esses valores. Então, 344, memoriza. 279, memoriza. 136 memoriza. 196, memoriza. hoje digitar o número errado, 45, memoriza. É aí a gente pode conferir os valores né basta apertar certinho acabar acho que a gente consegue verificar cada um desses valores o último que era 40 por 45 se eu quiser corrigir se eu escrever o valor correto era 40 capital igual quando a gente faz isso a gente consegue substituir o valor errado então x de dois, soma se houver que Esse somatório de x ao quadrado mais somar cada valor elevado ao quadrado e esse outro aqui, que é o então, somatório de x, só apertar número 2, ele vai nos dar a soma de todos esses valores, por 955. Então, o que, que acontece? São os quadrados de tratamento, a gente precisa ter o somatório de cada um desses totais ao quadrado. Então, aperta aqui o número 1. Dividido por 4, que é o nosso número de repetições, menos a nossa correção. A correção é esse valor total, que é esse somatório que a gente tem aqui, o né, número 2, eleva o ele ao quadrado dividido por 20. Fazendo isso, a gente consegue chegar na nossa soma de quadrados total. Então, como a gente consegue ver aqui, né, 14.171. Para o total, a gente precisa somar cada uma dessas observações aqui no quadrado, no numerador. Então a gente precisa agora memorizar na calculadora todos esses 20 valores. Então vou vir aqui em molde, vou apertar o número 2, fazer a memória do R, e vamos então tabular esses valores. 88, 92, 84, 80 e assim até o final. Terminei de tabular aqui, né, eu posso dar um shift, vinha isso 1, um, aperta o número 2 para a do dois gente ver a soma, aí ó, como bateu 995, muito provavelmente nós tabulamos todos os valores corretamente, é sempre legal a gente fazer esse check, né, mas se quiser podemos vir aqui e olhar valor para valor, né, apertando setinha para baixo para ver se tabulou direitinho. Mas o que, é que interessa aqui? A gente vai fazer a soma de cada uma dessas observações ao quadrado. Então, shift, número 1, vou apertar o 1 aqui para pegar a soma dele ao quadrado. Essa primeira parte eu vou dividir por 1, né, que é o mesmo oposto que eu por nada, né, menos a correção, que vai ser somatório de todos os valores, elevado ao quadrado, dividido por 20. Fazendo isso, a gente consegue chegar nesse valor, que é a nossa soma de quadrados total. Né? Soma de quadrados total, 14.627. E para achar o resíduo, a gente faz por diferença. Né? Fazer esse 14.627, menos, menos esse aqui de cima, a gente consegue chegar na nossa soma de quadrados do resíduo. Pessoal, é vocês viram qualquer fácil a gente usar a calculadora científica, tudo bem? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima aula.